eu, porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus. É, de, de, oh, uh, uh, Mas travou, não entendi. Ou foi Detroit, de se tentou inovar? Responde, Limpi. Sabe que deixa oh, a oh, mano, na improvisação com Guilau dentro yeah, de São yeah. Paulo. Nunca fez vagão. E mais em 3, 2, 1. Eu não travei. Ah, não travei o round. Isso aqui foi só um scratch. Ah, do DJ Averak Z. Se oh, outra vez tem que travou, agora cê manda o seu Porque eu nem vi um o seu Isso daí foi um scratch, calma então escute Foi um scratch, scratch, é caixa, scratch, bandicoot você não entende que rimando agora cê não sabota Scratch, bandicoot, só que a banda brand corta Ah, banda pena corta, dita <risos> que era, vai pra barra fruta <risos> Bate na sua cara, não importa, grita, o uga, <risos> não pode aqui yeah. <risos> <risos> Isso não é o Detroit, tá achando que eu sou prato Eu sou mais forte da norte <risos> E é mais fraco que a leste, então <risos> me <nem entende mais. risos> Bagulho é louco agora sem se 2 O 2 2 2 2 2 2 2 Detroit. É. Então é nesse 2 que eu vou te mostrar.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 Sério, você tá usando rima minha? É. Conhecida até como o Rei do Trade, vai aprovar pra mim conhecer a nova rainha. Oh! Ela é a nova rainha. Mas calma que eu já vou rimar no eu tô na rainha. Você não entendeu? Hoje te tomou no cu. É a rainha do Tulála contra meu exante tuantiu. É de... oh! é de... é exante tuantiu, por que vai vezes a um? Até porque meu mano. Esse você é o tianchu, mas eu que lanço perfume. Não, o perfume lança, mas calma que eu já rimo. Agora eu tenho a esperança. Minha modalidade, agora você vai perder a linha. Você tá espancando a moda, ah. eu espanco MC Modinha. É ah, que ah, tá rima, vai, aquela rima que o magrão tava mandando é contra o Jaya. Tô... Rima sua. Essa rima é minha, cê não entendeu? Tô ah. usando rima minha, seu usando flow que é meu. Qual que é? Eu já vou fazendo então. Ha, ha. Ha, ha. Cê se fudeu. Ah, você se fudeu! É só que eu fiz, primeiramente, meu parceiro. Não sou mais até porque você sabe que você não é feliz. Esse é flow não é seu, é do puto de Paris! Ah. Oh, muito ah. cheiroso, muito preto e posturado! Ah. Eu tô ah. Fazendo ah. Fazendo Fernando Rafa Moreira, Fernando Glock sem nego. Você foi, vacilão. Como assim?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 Com certeza, cê sabe que eu não sou obtuso. Solução é marcha, na é marcha não, eu nunca toca marcha. Até porque no freestyle eu que sou um urso. Eita, ele falou até que é o ângulo. Mas calma, nego, agora certo no mozango. Sobre geometria, cê analfabeto, alfabeto, Nem é triângulo, nem quadrado, cê é um círculo completo. <risos>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 Tô fazendo há muitos ei, anos aquilo ei. que cê não faz Só oh, é o que, oh, tá oh. que eu tô fazendo agora, arranco um grito Sabe, eu já faço agora Rima tô na trito. Eu vou rimando tipo Buzz, ao ah, infinito Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Oh. Oh. Oh. Você quer é meu ovo, é um omelete Mata, tranquilo, vou ver, no freestyle não se mete Quer tentar comigo na mimosa onde ela quer é meu catch. hoje eu tô gostosinho na azeite oh! Ok, eu faço desse jeito Só que calma, porque cê tá sem tempero Veio até fazer essa rima, só que eu faço A rima rara, pode falar de omelete Porque só a derrota é clara Cê oh! Oh! Você tá... Cê Cê não entendeu, vou mandar cê se fuder Parabéns pela rima, o trem falou é mais alto que você oh! Oh! Que que vai, que Já vai, foi, que já <risos> Não tem problema. A minha derrota Clara fica preta. Eu quero que ela gema. que é, bom, bom, é... é... Bom, bom, Quer que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa no mal, Gema. Clara e Gema, mas hoje vai perder de novo. junta a Clara e a Gema, Piscemis e Baba Ovo.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 Eu sou um cacique nesses ramos da aldeia Tá tudo tranquilo, você morre na areia Nadou na dona praia e eu comi a baleia Não, não, não, não. a ah, baleia ah. Fica quieto, calma, você não comeu a baleia Minha aqui é porque ela te baleia Mano, você não entendeu? Agora eu vou fluindo, baleia de baleia cê é pinóquio, eu sou mentindo ah. oh. Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se pode, <risos> Cê sabe você vai tomar E pra casa cê vai voltar! <risos> <risos> <risos> yeah, yeah. Uh-Rimas -huh. em três, três, dois, dois Cê fala até ha! Eu mando bem Jogando em Street Fighter, você morreu quem? QUEM <risos> yeah, yeah.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 Rado quem? Mas rato quem? Você não sabe rato quem dois que veio e você virou quem ah. da Barbie. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. O escroto, falou até essa fita ele é o carcaroto. Você não vai entender. sabe que eu diaguim você tomou no cu, perdeu pro Red, então pella puni teu blue. Uh. Uh. Uh. Uh. assim se. Eu só vim aqui para rimar. Não vou ficar fazendo flochado para ele gritar. Valeu mota. Obrigado por ajudar. Teve que botar um Detroit para ele parar de dar. Pra...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 Com minhas minhas improvisadas, tô junto com os mano Comigo cê não arruma nada, eu trouxe um dilúvio Sua mente sai afogada, tá minha frente, inteligente Porque você afobado, você não bate de frente Tô junto com os aliados, de forma inteligente Hoje cê sai degolado, hoje não dá pra você Mesmo sendo não sorteado uh! Espera que tem mais tempo, eu fui. Do corpo, porque ele é meu tempo. Imagino, eu oh primo, mas eu não sou sublime. Apenas ensino que esse moleque é aqui, é aqui eu bato. Essa cena é um filme. Brenos que faz o ataque, forte você tem piripaque. O seu corpo é um templo, eu mato. É o Tai Lung e o palácio de Jade. Jade, oh! Brenos que tá subindo. Eu vim na da ponte. Onde? É o que você pergunta, se esconde. Você falou até que eu tô preso. Faz a rima que é boa, que é improvisada. Na cadeia você só faz merda. Cárcere privada. Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui, minha me atrativa. Eu não tô em cárcere privado, minhas ideias são todas coletivas. Oh. Otário, cê é o Derek, mas você prefere que Breno quebre a sua cara ou o seu corpo, barulho é crack, Derek. Eu vim oh. fazer aqui que é foda. É tanta multe, ah, tanta gelada que você pensa, é tanto multe. <risos>